Olá, aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um programa. Hoje a gente vai falar de o que é uma landing page e a melhor forma para você construir uma página de conversão. Essa landing page que todo mundo fala. Roda a vinheta, malcolino. Bom, beleza, estamos aqui de volta. E todo mundo tem perguntado, vários alunos têm perguntado, afinal, o que é uma landing page? Qual a diferença de construir uma landing page e fazer um site, por exemplo? A landing page é uma página focada em uma conversão. A conversão específica para o seu serviço, para o seu produto, aquilo que você quer vender. Geralmente, na landing page, não tem mais nenhuma outra forma da pessoa sair da sua página. Não tem um menu, não tem outras formas de navegação, que a gente chama de pontos de saída. Já encontrei landing pages em algumas construções que eu fui dar, que tinha vídeos do YouTube, ou que tinham curta nossas redes sociais. E ali não é o momento correto para você fazer isso, o objetivo da landing page é converter o seu serviço, converter o seu produto, então por exemplo, você vai oferecer um e-book para o seu cliente, você vai oferecer uma aula grátis, o ideal é que ali você tenha um exemplo dessa aula, ou que você tenha a capa do seu e-book, um pouco do conteúdo dessa aula, um pouco do conteúdo do seu e-book, o ideal é que você tenha algum testemunho, né? um testemunho de pessoas que já utilizaram o seu serviço, ou que já baixaram o seu e-book, ou já fizeram a sua aula, o que elas acham disso? o que como o seu serviço mudou a vida delas. E a gente tem uma chamada para ação, ou que muitas pessoas falam no mercado de call to action. Ali você dizendo, baixe grátis no e-book, agende uma aula grátis, saiba mais, algum botão que indique para o seu usuário exatamente o que ele precisa fazer para obter aquilo que ele está procurando naquela página. Então a landing page vem do em inglês, lá de aterrissagem, né, de landing, então eles chamam que é um ponto final, de uma campanha de marketing que já está sendo feita, seja lá nas mídias sociais, seja por forma de panfleto, seja por onde for, você fala para o seu usuário digitar alguma coisa e vai chegar até ali, Ou ele vai clicar em algum banner, alguma coisa, numa newsletter, que seja, e ali é o ponto final do caminho, do caminho de aquisição. Ele chega nessa página, então ele tem todas essas informações e ele vai completar um pequeno cadastro. E aí mais uma dica, é importante que esse cadastro também não seja muito extenso. Pense que quanto mais campos você coloca ali, quanto mais dados você quer do seu cliente, maior é a taxa de abandono dessa página. Quantas vezes você já não se deparou numa página onde você tem que colocar seu CPF, data de nascimento, endereço, sexo, cidade, para que tudo isso? E aí você fala, ah, depois eu preencho e você vai embora. Então o ideal é você iniciar dependendo do seu negócio, se for ebook, por exemplo, às vezes só o e-mail. Às vezes o nome, o e-mail, dependendo do seu serviço, até o telefone. E aí é um papo para outras e outros vídeos. Mas lembre bem, coloque um testemunho nessa, na sua página, para que as pessoas saibam o quão importante uh, o seu serviço pode ser e o que ele pode trazer de benefício para as pessoas. Coloque uma chamada para ação, um botão que fique bem claro para o usuário o que ele precisa fazer. Como, clique aqui embaixo, faça um download gratuito deste e-book é importante que não tenha pontos de saída como vídeos do youtube é, link para as redes sociais esse não é o momento talvez você coloque isso na página de obrigado é muito importante que seu produto seja bem explicado ou com vídeos ou com fotos ou com texto mas uma página bem simples sem menu sem navegação lembre-se o objetivo dessa página é converter o seu usuário se você trouxe ele até ali o que você tem mais a fazer é convertê-lo, fazer com que ele vá para o próximo passo. E aí sim, numa página de obrigado, você pode pedir para que ele acompanhe você nas redes sociais. Você pode fazer mais perguntas para saber um pouco mais desse usuário. Enfim, aí tem toda uma outra estratégia. Mas essas é um, são grandes dicas para você melhorar a sua landing page, para você construir a sua landing page. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou... Dá um joinha aqui, clique em se inscrever para assistir todos os programas que vão ajudar você a construir um plano de captação, um plano de marketing digital ao longo de todas as aulas. Eu sou o Bruno Pérez. Valeu!